O agenda tá no ar. Se subversão foi isso, eu sou subversivo. Então a casa foi cercada, metralhada, bombardeada. E houve reação de nossa parte. Eu ando tendo pesadelos. Pesadelo não é sinônimo de medo. E eu não vou viver com medo. Santiago, 20 de janeiro de 1971, 4 de abril de 1970, de maio de 1976. Meu querido papai, minha querida Helena, minha querida mamãe. Um abraço apertado, Dorinha. Boa noite. A agenda de hoje lembra que é importante a gente mergulhar na memória mergulhar densamente no passado e tentar entender o que a gente pode construir para um futuro, principalmente em tempos como agora. Para falar disso, que a gente está aqui agora com o José Baraona, diretor do filme Alma Clandestina, que fala sobre a Dora, que foi exilada, que viveu a ditadura, que foi torturada, e com a Sara, uhum. que vive vive essa memória da, da Dora no filme. Eu queria que se quiser, você falasse um pouquinho primeiro é, isso que a gente viu um pouquinho na abertura, como é que, como é que você escolheu esse caminho para tratar dessa memória e, e, e tratar o tema do documentário dessa forma? Foi um orgulho muito intenso nos arquivos, foi um orgulho muito intenso nos textos e, hum, e as páginas tantas eu deixei-me levar pela emoção uh, que esta personagem me trazia. Um, porque existem, ela tem, tem muita força, Sara pode também falar um bocadinho sobre isso, ela tem muita força quando, quando ela própria fala e ela foi filmada não é? várias vezes no Chile, há dois filmes que foram feitos com uhum. ela, um, e essas imagens têm muita força. E, digamos, houve uma grande virada, pouco tempo antes de começarmos a filmar, Uh, que foi quando nos chegaram as cartas uh, que ela escreveu para a irmã e para outras pessoas da família, e para os pais, principalmente também para o pai e para a mãe. Tem então, cartas muito fortes para o pai, para o, com o qual ela tinha uma relação muito conflituosa. Então, assim, de repente, aquilo que era o nosso objetivo, primordial, que era descobrir a personagem por trás do mito, a pessoa por trás do mito, não, é? não só a guerrilheira, mas também aquela pessoa que tinha fragilidades e que tinha fragilidades, de repente revelou-se naquelas cartas. Quando a gente se aproximou desse lugar, assim, que a gente conseguiu ver essa mulher, como o Zé diz, com as fragilidades, mas também com toda a sensibilidade, uma veia artística, ela escrevia muito bem, a gente encontrou também escritos dela, poéticos, isso, o Zé fez uma seleção dessas cartas, porque eram inúmeras, e eu acho que eu, eu enlouqueci ele um pouco, porque eu queria que, todas as cartas, eu queria cada vez mais cartas, né, Zé? E, ela, e a, as cartas davam um tom que a gente não, não poderia é, trazer em nenhum outro lugar. E eram, eram mergulhos, é, eram conversas diretas, né, de alguém exilada que só tinha carta para dizer... É, em uma época muito difícil de se dizer, então a carta ela tinha esse, esse poder da, da, da palavra, da comunicação, então eu acho que são cartas muito ricas nesse né, filme, além de todo de toda da, da história, porque é um documentário sobre essa guerrilheira, sobre essa mulher, também sobre a ditadura, ele tem várias camadas, mas é também é, revelar essa faceta humana, né? Isso acho que traz é, uma, uma ideia da vivência do que foi esse período, do que ela viveu, independente do período histórico e tal, mas que isso eu acho que pode aproximar muito do, do que a gente está vivendo agora, né? Quando eu estava trabalhando trabalhar no filme, numa determinada altura que eu estava a editar o filme, uh, na época em que o Lula foi, foi condenado, Uh, ou na época que eu estava a preparar o filme, que também passámos por todas as questões da Dilma, enfim, uh, havia todo um movimento que eu achava que o filme era muito urgente e que tinha que sair muito, muito rapidamente porque começava, a gente já começava a achar que as coisas estavam complicadas mas nunca pensávamos que iria chegar à buçalidade que hoje em dia chegou. E o Bolsonaro assim fazendo essa apologia à ditadura, né, esse horror, as pessoas não sabendo exatamente do que se trata. No Brasil, um dos grandes problemas que acontece no Brasil e por causa disso é que isto também está a acontecer neste momento, é que os militares nunca foram julgados e condenados. Mesmo que depois houvesse um perdão ou uma reconciliação, primeiro eles deveriam ter sido julgados. E deveria ter sido reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro que houve crimes por parte do, da ditadura militar e dos governos militares. Isso não aconteceu. Eu espero que a gente seja capaz de construir uma memória melhor do presente para o futuro que a gente vai construir. Obrigado a vocês dois. Obrigada.